Felinhos! Together! Dúvida de oficina, Target Race, Padrelho. Contato tá aqui embaixo. Segue eles no Instagram também. O endereço da oficina também tá aqui. E nosso quadro luxo. Pô, os caras estavam cobrando já. É, é automático. Eu ah, que fazia tempo. É, mas assim, são duas etapas aí. Acabou que enrolou tudo, uma na sequência da outra. Eu não consegui curtir nem a infecção, a intoxicação <risos> alimentar direito, pô. Então foi meio corrido. Mas, seguinte separei as mais queridas e duas aleatórias também. Vai ficar um pouco repetitivo, porque eu não sei se a galera não assiste mesmo, ou se coloca em inglês, se não sei se tem alguma versão em inglês no YouTube. É, que... Mas põe, aí tem gente Deixa nova já. que entra no canal, já assiste. Exatamente. Já assiste fresquinho. Que... Mas eu acho que sim. Mas é o seguinte, bom, vamos lá. Então, se você tem sua dúvida, comenta aqui embaixo, certo? Nos comentários. E aí, Deem like para essa dúvida para lá ir pro próximo. Mesmo que seja repetitivo. O importante é a gente tentar tirar essa dúvida, tá bom? Mas vamos lá. Bom, essa aqui é o seguinte, ó. O Vinícius Guimarães, SIGMEC2963, mandou assim, ó. Fala, careca e padre. O que fazer para motos a álcool? Misturar algo no álcool, porque a bomba de combustível vai pro lixo rápido. É por causa da água, né? Hum. O, o álcool, ele, se a gente voltar lá para os anos 80, né, você tinha carros e motos a álcool e carros e motos a gasolina. Não eram flex, né, que nem hoje. Sim, sim. Então, o tanque, o carburador, né, na época era tudo carburado, carburador. É, furava é. pela corrosão do álcool. Certo. Tá? Então... É, isso acontece até hoje, o álcool atrai umidade e aumenta demais a corrosão. Então essa corrosão também acontece na bomba de combustível e ela vai embora. O ideal, tem motos né, que falam, ah, usa pelo menos 20% de, de gasolina. Por que eu falo para a gente aumentar um pouco isso? Coloca meio a meio, meio tanque de gasolina, meio de álcool. Porque a nossa gasolina já tem álcool. Então, você colocando só 20% de gasolina e o resto álcool, já tem 25% de álcool na gasolina, fica pouquíssimo de gasolina. Entendi. Então, coloca meio a meio. Ajuda a, até a partida ficar mais fácil uhum. e protege um pouco mais o sistema de alimentação da moto, que é bomba, bico. Entendi. Tá? É, e o álcool não tem o que fazer, o álcool atrai umidade. E essa umidade vai para dentro do sistema de alimentação. E não tem também é... nenhum aditivo, nada, né? não adianta, né? Então, eu não recomendo nenhum aditivo, porque o aditivo, às vezes, né, evita o zinabre na bomba, no bico, mas acaba criando um gelzinho na válvula de admissão, que pode segurar ela numa partida. Eu prefiro que não use aditivo. Coloca meio a meio de gasolina e, e álcool, vai que, vai. que é melhor. Tá. Bom... Oswaldo Júnior, vai. Oswaldão é antigo do canal, hein? Oswaldão, beijo. Durval e Padre, Houve se falar muito de climatizar motos, no caso de importadas. O que seria exatamente essa climatização? É um remap? Abraços, observação, é, para usar uma camisa verde musa, porque isso é uma, uma coisa antiga, você não vai pegar também, mas... É, mas vamos falar do... Vai. Mas verde músico, total. Mas vai. <risos> mas é... um, seria um remap. Não, é... Climatização, como eu acabei de dizer, o nosso combustível tem álcool. Perfeito. O único país do mundo que adiciona 25% a 27% de álcool na gasolina é o Brasil. Hum. Os outros colocam 10%, 5%. E nem todos, tá? A maioria não coloca nada, é gasolina pura. Tá. Então, quando vem uma moto de fora para cá, hum. ela não tá acostumada, né? Ela não foi programada para trabalhar com esse álcool, com essa porcentagem de álcool na gasolina. Uhum. E aí a moto fica ruim, fica esquisita, dá falta. quebra. Se você insistir em andar com ela sem tropicalizar ou climatizar, como o pessoal fala, é... ela quebra, ela funde. Quando digo funde, é solda o anel do, do pistão na camisa, funde o metal. Então, tem que se fazer, tá? Como que se faz? O remapeamento é uma opção, o pessoal vai lá e engorda. Quando eu digo engorda, não sou eu gordo. Engorda <risos> é a mistura, é mais combustível, tá? Certo. Coloca mais combustível. É, um Power Commander Eu lembro na época, eu ia falar das R6 importadas R1, isso, com Power Commander Todas já. iam com Power Commander Ou Rapid Bike, ou Bazaar, né? Qualquer módulo Que te dava a, a opção, opção de, de Aumentar a quantidade de combustível E Tinha um, um terceiro jeito Que isso foi logo no começo aqui no Brasil Vou Colocar um coqueiro Não, o pessoal tropical. pegava Um potenciômetro e colocava no sensor de temperatura do ar, que a injeção eletrônica ela mede uhum. a temperatura do ar na caixa, né, do filtro de ar. E se tá muito frio, ela sabe que tem mais ar, né? A injeção fala, tá frio, tem mais ar, mando mais combustível. Tá calor, tem menos ar, eu mando menos combustível. Então a gente colocava um potenciômetro nesse sensor. Então quando você punha a carga no potenciômetro era como se tivesse frio demais. Então, estava aqui, vai, 30 graus de temperatura ambiente. E você informava que estava 10. Entendi. Então, a moto injetava mais combustível. Mas aí a gente entra naquela parte que tem até um, até um ponto que ela consegue ir, né? Ela não consegue ir além disso. É... Caralho, 5? Porra, impressionante, velho, é impressionante. Não, véio, não é impressionante. não, não, não, não, isso não é, é tem visita. Mas, mas por que O que que aconteceu? Porra, o que é isso? Porra, obrigado. Não, brigado, não, não se, sabe. Se eu tô ligado, não, eu tô ligado. É, eu vou buscar, eu tô ligado. Não, galera, depois que acabar a filmagem vai ter um golinho, uma ligado. Troca, tá ligado. tá ligado, Tá ligado, porra, Valeu, aí. Ai, caraca, essa foi foda. Ô, irmão, faz mais dessa, pelo amor de Deus. <risos> caraca, não, não, não. essa foi foda. Vamos deixar o café aqui. É, daqui a, cara, a pouco a, a gente tá gostoso, pega. Hein, Não, a gente continua a tomar. Não, então, e aí assim, puta, essa foi demais, padre <risos> Essa foi demais. Então, é, precisa. Mas o, o, o Remap consegue fazer isso? Faz, porque o Remap... Ele que faz é bem melhor que você tá colocando um multimódulo. Ele de modo, abre né? o mapa de injeção eletrônica uhum. numa planilha, como se fosse uma planilha de Eu Excel. vi, eu vi, eu vi, porque vocês estão tá aí... ligando que eu tive que fazer isso lá na... E aí você vai lá, né, nessa planilha e coloca mais combustível. Sim. Tá? E aí você ajusta para o nosso combustível. Olha, preciso colocar... É, vou dar um exemplo bem basicão. Preciso eu colocar 10% a mais de combustível nesse mapa, coloca-se lá os 10% a mais e a moto está tropicalizada. Aí, aliás, posso fazer um, um, um adendo aqui? Vai. E deixar um, um beijo no tomate? Por que, que você está falando? Você lembra que eu te liguei de cima? Visitei desespera? ele lá no fim de semana. Você visitou? Nice. Ei, olha aí. aí, olha aí, caralho. Olha aí, olha, assim, aí olha, olha aí, caralho. Não, mas é o seguinte. Londrina... E Potenza, mas Potenza eles fizeram uma conta lá e beleza. Londrina, minha moto estourou. Uma moto que você viu aqui, que a gente passou, para tudo em ordem. Lá estourou, por causa do clima e tal, não sei o quê. E eu, Tomate, me salvou lá e ele teve que empobrecer a moto, né? Tipo, diminuir o ponto, o caraco e tal. Então foi um, um remap que eu fiz pra perder. Porra, do caralho, porque as vezes as pessoas fazem pra ganhar, eu fiz pra perder. É, então... é que quando faz isso, a gente não trabalha só em mistura ar-combustível, sim, quando está sim. em competição, a gente trabalha mais, é ponto de ignição. Foi, foi. E a tá? planilhinha lá que ele abriu, meu? Puta que pariu. Que a planilha é tanto para sim, sim. ar-combustível, como para avanço de então, ignição. Então, Tomateiro, obrigado, viu? Pela, pela força aí. É, obrigado e... por me atender no seu box também, foi um luxo. Pronto, é isso aí. <risos> e é isso, Padre ele é Bom, para a próxima, acho que já tiramos do clima. Do mas fala tropical. que assim eu tomo café. Tá bom, beleza. Essa é pesada, hein? Não. É diferente o peso. Você tá meio. Agora. É meio padre. É, essa. não, vai. é mais tranquilo. <risos> é Bruno Cortelas, Bruno Cortelas 3863. Caralho, por que, que tá tudo 63 no final? Você vai com o banhaia? Bom, fala da KTM Duke 390, padre. É, vejo várias na net com problemas de superaquecimento, falta de peça, etc. Aí na tarde, estão chegando com BO ou só revisões mesmo? E Durva, fala da sua experiência com ela. É, você teve uma, né? Então, vamos lá. Eu tive primeiro uma branca e me roubaram. E a branca eu andei até uns 3 mil quilômetros. E não tive qualquer tipo de problema também muito nova a preta eu tive na época uma trinca na caixa de ar que foi trocada em garantia e eu fiz quatro etapas com ela também me consegui campeão na 390 gp mas eu esse é um título que eu não falo muito porque tinham três pessoas na categoria então eu diferente das pessoas mas ganhou, que tá não tudo bem mas beleza mas assim é, o que acontece é, na preta, que eu fiz quatro etapas do Paulista, andando em Interlagos, no grifo, que eu deixei até o motor no asfalto, raspei o motor com ela no asfalto. Não tive qualquer tipo de problema também, só que eu trocava o óleo aqui a cada 1.500 km. Tá? E eu usava, inclusive, o 5 e 100 Lá tem vídeo antigo no canal também, fazendo revisão na Amaro, caraco. E eu trocava com 1.500 km. Eu não fazia igual o Manaus, que era 7.500 Eu andei até. 8.000 km, 9.000 km, uma coisa assim. E vendi a moto, tanto é que virou a Citicon Porque eu tava com outro projeto, que eu queria pegar uma outra ZX6 para ter duas. Porque na época eu queria ter uma reserva, daí agora acabou que a ZX6 virou uma 10. É. Enfim, então, não sei. Mas eu... Ó, essa foi minha experiência. Agora hum, você, Padre Leão. Vou te Ele fez duas perguntas, né? Sobre falta de peças. Isso. Isso não é só a KTM, tá? É, isso tá meio geral, né? Infelizmente, depois da pandemia, ficou meio que geral. Todas as marcas estão com dificuldade na importação de peças. Então, é, a gente tem bastante... É, você pode falar com mais propriedade, porque eu não acompanho Não, aqui. a gente tem bastante complicação aí, porque a gente encomenda a peça, a concessionária pede 20 dias, passa 40 e a peça não chega, passa 60 e a peça não chega... E não tem o que fazer, porque a concessionária não fabrica a peça e nem nós. Tem que só esperar, sentar e esperar. Tá? Então isso não tem o que fazer, é geral, não é só KTM. É, em relação à moto, a gente faz aqui revisões em, em Duquezinha 200, 390, são excelentes motos. Se você caralho, der um né? Google aí, tem um campeonato monomarca. Só de Duke 390, Sim, é 390 curta, Eles até tá dão uma carenada nela, fica muito bonitinha. Com carenagem. É... Do caraco. Os pedaleiros. Assim, Power parts ainda. Eu tinha é duas o... partes. desculpa. Tá uma bom, 390 monocilíndrico. Motorzinho, né? Um cilindrinho só. É, ele sofre, né? Porque é tudo ele, né? Toda a carga vai em cima de um pistãozinho só. Então, a probabilidade de dar manutenção antes né, do que uma Ninja 300, uma Ninja 400, uma R3, que são dois cilindrinhos, que divide o trabalho por dois, então ela faz com um único pistãozinho, então ele sofre o dobro do que das outras motos. É, o que eu posso falar é que é uma moto que pede trocas de marcha, aí você fala, mas um cilindro tem força, não, mas é diferente, tipo assim, não é uma moto pra você ficar dando final, que é, aí mano. vai dar merda, entendeu? Agora, se você levar para um cartódromo, que era o que eu fazia Fazer um, uma romerola Brincar com a moto Não ficar estourando até lá em cima E puta, outra coisa que você caraca. já falou Que foi muito importante É manutenção Não adianta só usar Tem que fazer Aí manutenção. nenhuma aguenta Então, antecipa a troca de óleo Ah, no manual fala sete e meio, né? É isso? As trocas? Sete e meio Faz no máximo a cada três. É o que eu fazia com um e meio porque eu tava correndo. Tá, três e meio, né? Porque aí é. faz uma no meio, faz uma na troca na revisão e uma no meio, uma troca na revisão e uma no meio. Porque a gente acabou de falar aqui de novo do álcool, o álcool ataca o lubrificante, tá? O álcool atrai umidade, que a umidade é água, essa água quando entra na câmara de combustão vira vapor porque tá muito quente o vapor d'água passa pela abertura dos anéis e vai para o óleo. Então, o óleo perde as propriedades. Às vezes não porque você judiou, porque você usou. Sim. E a água vai lá para para dentro do cárter e tira as propriedades do óleo. Então, tá Está cheirando uma suadeira também, esse café me dá uma suadeira, tá? Estou, tá. e a cara está com o ar desligado. Não, porque, mano, eu tô agora estou tô, tô, tô derretendo aqui. Eu acho que eu vou, vou, vou começar... Vazar o cabeçote aqui, aqui pra baixar a temperatura. <risos> Mas é isso. É, por exemplo, a Citicom aí trouxe pro Padrélio. Não sei se vai virar um vídeo ou não. Ele, ele pediu pra eu trocar a correia dessa moto há 10 mil quilômetros atrás. Vou trocar agora porque ela tá vazando a bengala. Não foi meu... <risos> Mas agora vai ser uma uma da hora, Padrelio. Nós vamos filmar também porque é legal. Filma. filma. É, é bom quando entra. Você vai tomar, é. É, não é... <risos> Mas vamos lá. Ou pode ir para a próxima? Vai. Então, aqui é a que eu te falei, mas tinha 33 likes. Então, é uma pergunta que eu trouxe de volta. Mas você já respondeu também. Mas acho que vale a pena de novo, Padre Leão. O Tche Gaúcho. Tche. Olá, amigos. É por isso a pergunta, então. Provavelmente caiu de paraquedas no canal. Olá, amigos. Cadê? Um padre... Você não está tá com intimidade. Você ainda. Entendeu? <risos> Ó, a dúvida é a seguinte: eu tenho uma Honda CB650R e ela usa no motor o óleo sem... semisintético 1030. 10W30. Perguntei ao mecânico da concessionária da Honda se poderia colocar o óleo sintético 1030. E ele falou que não poderia, que não iria lubrificar os tuchos. Só confio na resposta do padre Opa, foi o Padreco. Oh, então, padreco não, pera aí, então não, peraí, não. Desconsidera. Pô, não, desconsidera tudo. E aí, ó, é Padreco, ui, salve Durva e salve Padre não. Dejair Cachoeirinha RS. Ah, é o Dejair. Não, vamos lá. Eu vou falar por mim, que é o que eu faço aqui na Target. Tá. E vou falar porque eu já tirei essa dúvida com o um engenheiro da Mutu. Tá. Tá? Então... Se fosse só eu, minha opinião, eu ia falar, não leva muito em consideração, porque quem sou eu? O padre? Não é ninguém, né? Mas o engenheiro da Motu é alguém. É, tá certo. <risos> então, e isso é legal quando você fala assim, que só mostra o quão você é do caralho. Mas vai aí. Então, é, quando vai pra cima, então se você fosse usar um 1030 mineral, hum. nunca. De semissintético pra sintético, Tranquilo. Sem problema. É, foi o você problema falou de uma vez também. Pode usar. Tá. tá? Mas e os tuchos? Não tem tucho, tá? cdr 650. Tá, beleza. É que daqui é. Tá, beleza. Vai é... aí. É. Vai. Mas... Vai. É que, às vezes, tem mecânico, né, que chama pastilha de válvula de tucho, mas não é. Bom. Tá bom, beleza. Tem ou não tem tucho? Pra mim, não. Tá bom, tudo bem. Mas... Mas quem é, é você? Também. ele Também. falou de outra coisa aí do óleo que ele queria passar aquele que, É que ele falou que ele te, lá eu recomendo o semi sintético ele quer jogar sintético é óbvio que é do caraco sim pode usar tranquilo e né? aí falou que não entendeu e do que você tá falando não dá para ser semi sintético você voltar pro mineral porque aí fudeu não e o 100% sintético né ele melhora até no equilíbrio da temperatura tá ele Mantenha a viscosidade numa faixa maior de temperatura Então a moto oscila bastante de temperatura E ele continua igual Então vocês entenderam né filho Vocês mantêm a especificação E se você tá no semi-sintético E ir o sintético Pode sem problema não nenhum muda a viscosidade É não. Mas ir para sintético tudo bem Pode E o que seria? Tipo assim Se você gasta 30 reais no óleo O próximo óleo é 50, Você pode ir Se o próximo óleo for 80, Você pode Você não pode botar por 30. Às vezes o cara não sei que é o preço, o preço vai te falar o quão bom é o óleo é, é assim Quanto mais caro ele for, você pode ficar tranquilo Pode jogar na sua moto sossegado Quanto mais baratinho ele for, ele escorre dessa porra aí Mas é, é isso aí, beleza Posso para pra próxima? Vai Você queria falar mais alguma coisa assim? Não, era só isso né, que ele perguntou Só de óleo. mudar, é, só Não, pode usar tranquilo Tá, e os tuchos? Oh, Ó, Padre, é o seguinte, canal do... <risos> você gosta, né? Canal do Maciei Acho que a gente já respondeu dele uma vez, não me lembro agora Vamos lá, mestres! Uhum. Certo! É, aproveitando a dúvida do, sobre o AeroKeep, vale a pena colocar um, um em uma moto de baixa cilindrada, como por exemplo uma Factor 150, ou apenas o fluido do Auto 5.1 já daria uma grande melhora, valeu? Só trocar o fluido ajuda, porque um fluido melhor, o ponto de ebulição, que eles não gostam que falam ponto de ebulição, é ponto de bolha. O ponto e de bolha Point é quando ferve. Point of é, é. Então, é. Né, você vai ter um freio é, mais eficiente por mais tempo. Um exemplo, você está descendo uma serra, você fica o tempo todo segurando no freio. Sim. A temperatura vai lá em cima do Sim. freio. O DOT 3, rapidinho, entra no ponto de bolha e o freio começa a baixar. O DOT 5.1 vai demorar muito mais para entrar no ponto de bolha e baixar o freio pode ser que você chegue lá embaixo e nem baixe mas eu jogaria um aerokipe fica da hora e o aerokipe além de ser bonito de se ver é né, uma fica linha da hora tal, fica da hora o que é de diferente oh, o bordó que que trouxe esse café colocou na dele é. na na, na Cegesola a mangueira de borracha ela tende a dar uma sim né quando você aciona sim. com força que gera muita pressão ela tende a inchar e posso dar uma outra, uma outra... Se tua moto, por exemplo, já tem 5 anos, com certeza a borracha já endureceu. Então, põe já o um AeroKip. Vai trocar a borracha por borracha. É, se for para trocar por tempo, porque ela tem validade é, de tempo. Então. Já coloca o aerokipe. Você não Keep vai ter essa preocupação. O AeroKip é uma malha de aço é. em volta da mangueira de nylon, tá? Então, o aço é muito mais difícil de expandir do que a borracha com tira de lona, né? Com lona, tecido. Sim. Então, vale muito a pena pôr o aerokipe. E vale colocar o DOT 5.1 também. Maravilha. Posso ir? Vai. Tá. Brian Lima de Olho de Almeida. Pergunta para o próximo vídeo. É. Certo? É. Então é só para escutar e responder no outro? É. <risos> Já entendemos que a maioria das motos precisamos fazer map para acerto de mistura após trocar o escapamento original. Não sei quando a gente falou isso, né? Não é, a gente era. falou faz um bastante tempo já. Mas que não era necessário, que a gente tinha que passar Mas... um alto no dinamomento pra já ver. Já acabou a tem... pergunta? Não, peraí, vai. calma aí. Porque eu preciso fazer uma, um adendo aqui, senão vai ficar pro próximo vídeo também. É o seguinte, nas x 6 por exemplo, eu não precisa fazer nada. Então não é todas as motos que tem que fazer e não é, você tem que botar o escape, depois de tiver, passa no dinamômetro ver qual é que é, ficou um luxo, ficou um luxo. Né? Certo. Obrigado, Padre. Voltamos lá. É, após trocar o original por um esportivo. Porém, caso eu troque o escapamento original por um esportivo e após um tempo eu queira voltar para o original, a moto irá entender a originalidade sozinha ou ainda assim precisaria de um remap? Então. No meu caso, fiz a troca em uma Panigale 959. E perdi muito em altas rotações, mas no aparelho a mistura se apresentou normal, verificado em uma mecânica de confiança. Abração para vocês. Não. Seres profundo. Assim, então não sei. Então tá bom. É assim, ó. Tem motos que a gente lê a sonda lambda, a gente, pô, vai virar um profeta. Então a padre segura, fala que o cajado vai. E aí. A gente, a gente vai lá na na sonda lambda, é. faz a leitura e tá tudo ok. Uhum tá na própria sonda da moto, através do, do scannerzinho, né, do computador que a gente né conecta na moto para ler o que está acontecendo no, no mapinha dela. E tem moto que a gente vem aqui para o dinamômetro, o dinamômetro tem uma sonda de banda larga e a gente faz a leitura com a sonda do dinamômetro. Que é aquela Mas... que você espeta ali, né? É. Mas tem várias... É que eu pego ela? Ela não vai chegar aqui. Tá bom, tudo bem. Mas tem vários modelos de motos, vários, que conseguem se autoajustar. Suas x 6 A 10. Tá, é, CBR650, que a -10. o rapaz falou, as EX10. Então, elas se autoajustam. Quando ela se autoajusta com o escape esportivo, e você volta para o original, ela se autoajusta para o original. Sim. Quando a moto necessita toda a Ducati, que eu coloquei escape completo, full. Foi necessário o remapeamento. Tá? Multistrada, 959... Então esquece, 11, então não 99, tem nada a ver o escape ou Y... y tô, tô, tô, tô, não. não, muda sim. Você também tem razão. Ah, então Você tá põe bom. um escape vagabundão, sem dimensionamento nenhum de fluxo, a moto é Você pode remapear que ela continua louca. Colocou uma coisa de qualidade, o fluxo está garantido porque a fábrica do escapamento já fez todo o estudo e fez o que tinha de melhor a ser feito ali. E todas, mesmo colocando aqui a Krapovic e nós tivemos que entrar com remapeamento. Para dar aquela alisada na moto, para a moto não esquentar tanto, para a mistura ficar legal. Aí, essa moto, essa Ducati, ah, vou colocar porque eu não gostei do barulho, vou voltar para o escape original. Vai precisar voltar o mapa original. Se não, exemplo... ela dá excesso Fudeu, né? e aí ela começa a queimar vela, começa a carbonizar, aí precisa voltar o mapa original. Quanto custa um uma crapa de uma V4 custa... Quanto é? Uns um 50, 60 mil. O Terminone também, né? É. Então, com certeza, um que custa 3 aqui vai atender igual uma crapa, não vai? Atende. Porque de 50 para 3, a diferença não é tão grande. Então, com certeza, você vai ter um bom escape. Sim, atende. <risos> tá, beleza Não, tranquilo só pra, só pra saber se às vezes eu tô falando besteira né porque... Não, vai pra próxima Porra, um custa só isso e... Né, tá, beleza Então tá bom Bom, saideira, Padre Leo. Vai Saideira, né? A gente já passou das 5, mas puto pera que a gente vai estourar, hein? Você vai ter que ser breve Vai Você pode ser breve? Vou Então tá Orlando Fontes 56, e 34 Acho que esses caras eram tudo vereador, alguma coisa, não sei, porque tá tudo com... Fala, Durval! Fala, padre! Tenho uma dúvida quanto ao desempenho dos óleos 100% sintetiques. Tomemos o exemplo Motul 700 e 300V como exemplo. Ambos são sintéticos, mas parecem ter uma aplicação de não ter a mesma aplicação. Existe alguma diferença relevante quando, é... quanto à degradação do óleo... Eles têm a mesma resistência térmica? Obrigado pela atenção, together Então, ele falou do Motul 700 com 300V uhum. 300V, tá escrito Vace. no frasco Competição Eu ia, tá mas 700, os urbano Acabou, tá? beleza, obrigado Padre Vamos pro próximo tá. vídeo <risos> Não, tá, tá. <risos> e aí, é. Então, o 300V É pra fazer track day? É para fazer competição? Legal Porém, a periodicidade de troca é maior Muito maior muito mais tá? rápida. Ah, não, mas eu não posso gastar tanto assim na troca de óleo. Fazer dois track days e trocar o, o óleo. Então vai de 700. tá é, O óleo eu de tenho um competição exemplo. deteriora mais rápido, eu tenho um atrai mais umidade. Do... Então você precisa aumentar a periodicidade de troca. É exatamente. É hora São... de competição, 300V é só pra pista e eu quando usava, inclusive, era fez a sexta, sábado e domingo, já trocava imediatamente. Em Goiânia então já fazia a sexta, sábado já trocava pra domingo. Não, é sério? É, a temperatura. É, então, né? não, não, mas eu tô falando sério. É, e aí, por isso que foi daí que eu fiz a, a, a, trans, a transfusão pro Repsol, porque eu não tava aguentando mais. Que aí a gente fez os testes aqui e falou: pera, o óleo tá muito próximo aqui, vou ficar aqui que pelo menos eu faço três corridas, caralho. Katsu, eu fiz em Goiânia e as duas de Interlagos. Com o mesmo óleo. Com o mesmo óleo. Racing. Então, assim, é. Enfim. Então, é de se pensar. Mas, bom, né, todos são excelentes. Não, óleos, todos são. todos são. usa pra competição, usa pra competição. Exatamente. Não tô falando, não. Motor é fodido também. Eu usei durante muito tempo. Na... Na minha ZX6 antiga, seis anos de grifo, foi só motor e Quantas o vezes o lá... meu... motor quebrou? Nunca. Nenhuma vez, não, então é fudido, é, um é fudido, o é era um pouco ódio. mais forte de cavalaria assim, o caraca, só que pro meu bolso não aguentou Essa é a fita, né, então a gente joga limpo, mas felinhos, bom, acho que é isso aí, trintinha, hein, oh, da fechou. hora, bonito, do jeito que você queria Eu sei que você gosta assim, bom, filhos, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, tamo de jogadinha total, padrelho também contato tá aqui embaixo na descrição, o Instagram dele está aqui, segue lá, você quer dar um... Ah, lembrei, hoje eu quero dar um Aí, agradecimento. Ó, eu sabia, padre. Eu não lembro o nome dele, mas é um Japa, da é. Garra Motos. É. Eu acho que não é de São Paulo, mas... Tinha uma música também que falava agarra, agarra, e todo mundo ficava se agarrando. Né? É, é, eu assisti um vídeo dele sobre CBR 650. É. E me ajudou muito aqui. Eu tava com um problema de superaquecimento Sério? aqui numa CBR. Oi então já para dar garra a moto você ajudou o padrelio, top. Ajudou, velho. hein? Um luxo. Pô, da hora. Abraço já pra garra motos, é nóis, together total. Mais, mais alguém? Não, só. Porra. Tá bom, não, então beleza. Bom, filhos, então eu aguardo o próximo, é nóis, tchuguidinha, beijo. Prometido foi cumprido, ó. Aí, ó. Aí, buscou sem açúcar, eu não tomo sem açúcar. Ih, caralho. Porra, caralho, aí, ó. Aí, ó. Você é louco, hein? Parabéns, café, irmão. O café cê... é boa, né? Porra, café conquistou, aí, ó. Você merece, viu? É, Agora você vai comer tudo. comer tudo. Vamos, vamos, vamos. <risos>